Olá, meu nome é Luiz Cândido Eutise. Bem-vindo ao canal A Verdade sobre Disfunção Erétil. Hoje vamos falar de 10 alimentos que aumentam a testosterona naturalmente. Fique até o final e entenda por que a testosterona é tão importante para suas ereções. Eu espero que entenda por que consumir e como consumir esses alimentos. Mas se você achar tudo isso muito complicado para fazer e seguir, eu vou deixar um link na descrição do vídeo com um método natural e comprovado para disfunção erétil. Clica lá no link da descrição e conferir. Eddie. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho das notificações assim quando sair um novo vídeo com mais dicas e sacadas no combate à disfunção erétil. Você será o primeiro a saber. Agora vamos entender por que a testosterona é tão importante para suas ereções. A testosterona é o hormônio sexual predominante nos homens. É um esteroide natural produzido pelo corpo que pertence à classe dos hormônios de andrógeno geralmente um hormônio esteroide, estimula ou controla o desenvolvimento e manutenção das características masculinas em vertebrados ao ligar-se a receptores andrógenos. Quais são as principais funções da testosterona? A testosterona é responsável por Características sexuais masculinas Aumento da massa muscular Força Densidade óssea Distribuição de gordura Padrões de perda de cabelo Libido Anseio ou desejo Fertilidade Energia mental e física À medida que envelhecemos os níveis de testosterona naturalmente começam a diminuir. No entanto, existem fatores como estresse, falta de exercício físico, maus hábitos como álcool ou tabaco, falta de sono ou alimentação inadequada, que podem agravar ainda mais, a diminuição dos níveis de testosterona nos homens. Vamos conhecer os sintomas que um homem pode experimentar com baixos níveis de testosterona. Falta de desejo sexual. Ereções ruins. Baixa produção de espermatozoides perda de massa muscular, fragilidade óssea, falta de energia, menos motivação, aumento na porcentagem de gordura. Ocasionalmente, essa baixa produção de testosterona pode ser devido à pessoa estar envolvida em uma determinada situação, onde os fatores mencionados acima aparecem. Caso contrário, seria uma prioridade ir ao médico. Agora vamos conhecer alimentos naturais e sem contraindicação para aumentar os níveis de testosterona e melhorar seu desejo sexual além de combater a disfunção erétil. As ostras são ricas em proteína e auxiliam na formação dos músculos e levam à produção do hormônio masculino. Isso se dá pela consequente presença de zinco e magnésio contidos no alimento, que favorecem o equilíbrio hormonal. O abacate, ainda é rico em gorduras monoinsaturadas, que podem ser outro estímulo para a produção da testosterona. De quebra você ainda leva a vitamina A e k 2 vitaminas lipossolúveis que são necessárias para a produção desse hormônio. Cortes magros de carne fornecem proteínas, vitaminas, minerais e até mesmo creatina ao seu organismo. Mas a carne vermelha é também carregada de gordura saturada. Embora, você possa pensar, que toda a gordura saturada é ruim, não é verdade. A gordura saturada é uma fonte de colesterol, que é a molécula base necessária para construir a testosterona. No corpo, o colesterol é convertido em testosterona, sendo assim, um equilíbrio entre as gorduras saturadas e insaturadas na dieta é importante. Carnes magras lagarto, filé mignon, colchão duro, colchão mole, patinho, alcatra, maminha de alcatra e músculo. Os ovos são fonte de colesterol, que é responsável pela síntese da testosterona. Além disso, você está buscando aumentar a sua massa muscular, os ovos são uma boa pedida, pois a clara é rica em proteínas. As bananas, por exemplo, colaboram com a produção de zinco, elemento fundamental para a síntese da testosterona. Elas são ricas em vitaminas B e potássio, que são ingredientes importantes na produção de hormônios masculinos saudáveis. As bananas também contêm uma enzima chamada bromelina, que estimula a libido masculina e também proporcionam energia extra. A castanha do Pará é um alimento riquíssimo em selênio. Mineral essencial para a saúde do homem, assim como o zinco e a vitamina D. Alguns estudos correlacionam os níveis de selênio e zinco ao de testosterona. Ou seja, a ciência afirma que esses minerais possuem influência direta nos níveis de testosterona no sangue. Comer mais legumes crucíferos como os brócolis, a couve ou a couve-flor. Pode aumentar a produção de testosterona no corpo mediante a eliminação do excesso de estrógeno. O excesso de estrógeno no corpo diminui a produção de testosterona. Os brócolis são ainda muito ricos em fibra, que é excelente para controlar o peso, já que fornece um elevado índice de saciedade. Os feijões são uma excelente fonte vegetal de zinco, além de vitamina D, o que poderia ter efeitos benéficos sobre os níveis de testosterona. Existem estudos que podem demonstrar a relação entre o um mineral zinco e o um incremento hormonal. Um dos principais aliados para a manutenção e aumento dos níveis de testosterona é o atum. Tanto fresco quanto enlatado. Rico em vitamina D, esse peixe sendo consumido potencializa sensivelmente a produção do hormônio. Alho, em estudos cientistas encontraram o disulfeto de dialilo. Um composto que se encontra no alho, estimula a libertação da hormona luteinizante, que é o causador do aumento da produção de testosterona nos testículos. Bom eu espero que tenha entendido os benefícios desses alimentos. E principalmente que eles te ajudem a manter uma ereção firme e prolongada. Mas caso ache tudo isso muito complicado, eu vou deixar um link aqui abaixo com um método natural e comprovado para combater a disfunção erétil. Clica lá e confere. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho das notificações. Assim quando sair um vídeo novo com dicas e sacadas para combater disfunção erétil. Você será o primeiro a saber. Obrigado por ter ficado até aqui e nos falamos em um próximo vídeo com mais tratamentos naturais para combater disfunção erétil e ter ereções firmes e duradouras.